Eu sou um escolhido, ou escolhi assim sê-lo? Ser ou não ser, eis a questão. Se sou um escolhido, foi Deus quem me escolheu. Mas se escolhi assim sê-lo, embaraçoso este novelo. Mas o mais importante é tê-lo. Ou é ele que me tem? porém se sou digo que sou se não sou digo que não sou mas se não sou o que eu faço aqui pois poderia estar em outro lugar além do lado de lá onde não há nem os que são ou mesmo os que não são mas que não estão nem aí para mim que estou aqui Tentando discernir se sou predestinado, um escolhido de Deus Ou se foi o meu livre-arbítrio que assim me escolheu Jesus disse que o que o Pai dá, jamais fora o lançará Mas se foi o Pai quem a ele deu, meu Deus Por que que eu faço dos passos meus? Segundo o livre-arbítrio, a mim atribuído Se Cristo está à porta, passivo a esperar Que eu venha então abri-la Para que ele possa entrar e comigo então se há, Ele disse, vinde a mim Mas o jovem rico não quis ir Nem mesmo entender o que está escrito Onde o Evangelho de Mateus capítulo 23, o versículo 13 e ou 36, que conclui-se ao 37. A situação se inverte, de acordo com quem a interprete. Se ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, não creram, por isso estão condenados... Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados Porque se não credes que eu sou Morrereis em vossos pecados E Paulo assim escreveu Mas acho que ninguém entendeu Quando disse que a quem predestinou Também os chamou E depois justificou E por fim glorificou mas para onde é que eu vou? Não importa se sou calvinista ou se sou um arminianista. Eu só quero estar naquela lista e não perder Jesus de vista. Eu acho que eu sou filho de uma presbiteriana tão polida e tão bacana ou de uma elegante batista tradicional, neto de uma pentecostal criado por um babá que era neopentecostal. Mas não me dei mal, afinal, sou de Jesus Cristo. Glorificar seu nome é o meu ideal, e isto é o principal.